Ora, no Mãos à Obra desta semana, vamos construir uma estante. Um dos grandes problemas que eu tinha aqui era solucionar a arrumação destas crianças, os roupeiros. Vamos ter dois roupeiros e no meio desses roupeiros vamos ter uma estante. Eu precisava de sítio inclusivamente para pôr a televisão, que é comum às duas crianças. De maneira que fiz um desenho, que está aqui, que tu podes ver. É muito simples, é uma estante muito simples, composta por ilhargas e prateleiras. Okay. Uh, fui ao Ramelan, Mandei cortar o contraplacado marítimo com 40 cm de profundidade e agora vamos fazer, vamos unir isto. É simples. Vamos Lá parafusador e parafusos. Já está tudo cortadinho à medida, é no estado Vamos embora. Vamos à obra. Estão prontas, agora vamos uh, colocar as parteleiras. E a grande diferença na união deste, das hidágricas com as parteleiras era que nós podíamos fazer com profundidade, mas não é isso faz crer. Não, eu preferi assumidamente usar estes elos e, e brancos, lacados, porque eu tenho muitos elementos aqui de, de madeira e de branco, tenho ferros brancos lacados, de maneira que e também para ser de uma execução mais fácil, mais, mais para lá para casa ser simples de fazer. E assumidamente com estes eldos. Bora. Olha aí. É só fixar. É só apertar. É só apertar.